vamos nessa galera, sejam bem-vindos aqui, meu nome é Edson Mackenzie, sou ex-radialista, empreendedor, hoje eu tô aqui com vocês para falar um pouco sobre comunicação estratégica e pitch, o objetivo é que vocês consigam fazer o pitch perfeito daqui para frente. A gente tem algumas atividades assim para que a gente possa começar, eu vou começar então com a parte de conteúdo e na sequência a gente troca mais algumas ideias, para que a gente consiga evoluir aí em alguns novos pontos. Bom, o Pitch Perfeito, ele é um resumo, é um, é um acompanhado de tudo que a gente tem feito hoje para ajudá-los a desenvolver melhores técnicas de comunicação. A gente sabe que se comunicar não é uma atividade fácil, não é uma atividade simples. Muitas pessoas têm medo de se comunicar e a gente precisa... É entender que essa é uma habilidade que ela é muito transversal o pitch ele é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio por mais que pareça que essa frase seja muito simples ela foi a última coisa que eu consegui criar antes de apresentar isso aqui para vocês e ela é resultado de todas as técnicas que eu vou apresentar para vocês a partir de agora então, o objetivo principal dessa aula é que a gente consiga tirar o melhor proveito desse, dessa apresentação, tirar o melhor proveito desse workshop e, principalmente, tirar o melhor proveito é, de técnicas para que vocês possam aprender a se comunicar melhor. Quando a gente fala que ela é uma forma rápida e impactante, a gente está começando a explicar o um método. Né? que ele, precisa, ele não pode ser um método que se estenda muito, que seja prolixo e ao mesmo tempo ele precisa ser um, uma, uma técnica, um método que consiga concentrar e travar as pessoas. A gente tem uma competição muito grande hoje na hora de se comunicar e a comunicação por si só, ela está se moldando de várias maneiras possíveis. Então, o ano passado a gente tinha um, um fenômeno que era o debate, onde pessoas divergentes conversavam para interagir, para misturar suas opiniões e construir uma terceira opinião, hoje a gente não tem mais o debate, o debate como ferramenta. Em vez da gente ter, ter audiência, hoje a gente tem torcidas. E o que acontece com essas torcidas? A gente tem uma comunicação que ela é falha, porque cada um dos lados, em vez de comunicar e debater para construir um terceiro lado, elas, elas comunicam para suas próprias audiências, como se fossem torcidas. Então você deixa de, hoje de experimentar, pontos importantes, deixa de experimentar atividades onde as pessoas podem interagir, e entender melhor o que você está falando, fazendo, e a gente passa num próximo passo que é comunicar só para a nossa própria audiência, comunicar única e exclusivamente para a nossa, nossa torcida, e assim a gente acaba as pessoas acabam muito mais preocupadas em imitar do que propriamente sim se si comunicar. Então a gente precisa construir formas e rápidas. É, formas rápidas e impactantes para um único objetivo, prender a atenção da audiência. Como? Fazendo o quê? Contando a história de um negócio, em especial do nosso próprio negócio. Se vocês não tiverem muito tempo para continuar comigo aqui, uma das técnicas que eu quero trazer para vocês é entregar o máximo possível logo na entrada, porque a gente sempre tem muito pouco tempo para se comunicar, a gente tem sempre muito pouco tempo para que as pessoas percebam o que a gente está entregando, percebam a nossa, a nossa capacidade de entrega. Então por isso já estou trazendo para vocês aqui é, cinco dicas para que vocês possam melhorar o pitch de vocês e se vocês não quiserem ficar até o fim da aula, não tem problema, aqui já tem um resumo. Qual que é o único problema desse ponto? Hoje, grande parte da comunicação está sendo feita dessa maneira, onde a gente está muito mais preocupado com o título do que com a mensagem. Por mais que existam técnicas onde a gente precisa ser um profissional T-shaper, onde a gente tem uma, um profissional que consegue, ao mesmo tempo, navegar de maneira horizontal em várias frentes, ele precisa se aprofundar, então por isso a gente chama de T-shaper, ao mesmo tempo a gente precisa também entender aonde a gente vai se aprofundar. Então, por mais que eu diga para vocês que esse aqui é um resumo do resumo de toda a aula que a gente vai dar, e que você pode, por exemplo, falar sobre essa aula só comentando sobre esses passos aqui, ap aparentemente, se você não se aprofundar ou se você, você vai acabar não tendo muito conhecimento nessa área. Por outro lado, essa também é uma grande habilidade para você poder falar sobre isso aqui e, e ganhar habilidade sem se aprofundar muito. Então, é uma, é, a gente vive hoje uma, por isso que a gente vive hoje uma grande guerra de retóricas. É, isso não é só de hoje, isso é historicamente, veio daqui, a gente pode se aprofundar depois falando sobre isso, mas isso é uma guerra de retóricas. O primeiro passo que a gente está aqui dando para vocês como dica é sejam confiantes. Não importa o que todo mundo está pensando, compartilhe sempre a sua energia, só você sabe do que, que você está falando. Então, compartilhem o conhecimento de vocês, independente de quem está ouvindo. Passo número dois, conheça bastante o seu objetivo, o seu, ter controle do seu objetivo, ter controle da sua entrega vai fazer com que vocês é, tirem o melhor pro, proveito da, da, dessa apresentação, combinando ideias com o tempo que você tem. Então assim você consegue ensinar as pessoas e priorizar seguir a sua linha de pensamento. Entendam, eu não estou aqui querendo dizer que vocês têm que ser os o grand, o grandes expert de todos os pontos. Mas vocês precisam ajudar as pessoas a conduzi-las, a guiá-las, a olhar para a mesma direção que vocês estão olhando. Passo número 3. Impacto e ensaio. Tudo que eu falo para vocês aqui é resultado de muito ensaio. E uma das coisas que eu estou falando é pensando o máximo possível para gerar impacto na cabeça de vocês inclusive frases que eu vou falar sobre, como por exemplo, comunicação é uma arte, e meu objetivo nesse curso é fazer com que todos vocês se tornem artistas. O que, que eu fiz? Eu peguei a arte do impacto do ensaio, treinei uma frase, construí gatilhos mentais em cima dessa frase e contei para vocês. Se a gente fizer um recorte disso que eu acabei de falar, se eu parar, respirar na frente da câmera e falar, sejam bem-vindos ao meu curso, esse é um curso da comunicação, como você sabe, a comunicação é uma arte e eu estou aqui para tornar todos vocês artistas. Então, apliquei energia, falei do meu objetivo de onde eu quero conduzir vocês e usei uma frase de impacto. Só que para chegar nessa frase eu tive que ensaiar bastante e aí já automaticamente eu chego no passo número 4 que é criar uma reação. eu falo coisas como essa, eu gero uma reação e automaticamente o meu objetivo é gerar um tipo de engajamento em vocês. Alguns de vocês devem ter parado e falado, caramba, esse cara, o que esse cara está falando? Né? Muitos de vocês devem estar concordando ou discordando dentro da cabeça de vocês agora sobre tudo que eu estou falando. Por isso que a gente está aqui nesse passo número 4, que a gente tem que usar tudo ao nosso redor para envolver o seu público. Né? Usando muito mais do que palavras para contar uma história. A gente tem que experimentar recursos diferentes. Então as coisas que eu estou falando para vocês, elas envolvem meu gestual, elas envolvem meu tom de voz, elas envolvem inclusive as pausas que eu dou na hora de me comunicar. Por isso que é importante que a gente está aqui olhar para esse conteúdo como um todo. Por fim, a minha quinta e última dica dessa introdução é para que você possa conduzir a sua mensagem, fazer com que as pessoas absorvam a sua entrega, e não apenas absorvam a sua entrega, mas fazer com que as pessoas possam compreender sobre a sua história, usando gatilhos para despertar a sede de conhecimento, sempre criando cortes de seus pensamentos, desejos e sonhos. Porque a comunicação ela é um pro, um, um, o resultado de ação e reação. Muito no passado, a gente acreditava, e, e, existe, e a universidade ainda ensina para gente, que a comunicação ela é meio e mensagem. Então, a mensagem ela é importante e o meio que você entrega também. Só que hoje, muito mais do que meio e mensagem, junto com junto com a mensagem a gente tem a narrativa e junto com o meio a gente tem canais. Então, a, existe sim a mensagem, mas a narrativa que você constrói para entregar essa mensagem é uma e dependendo do canal de entrega, a gente tem uma ou, um outro formato. Quem nunca viu aquele meme do... O um meme do... Como eu fico no LinkedIn, como eu fico no Instagram, como eu sou no Facebook e como eu sou no Tinder. Então, são esses são, é a mesma foto, a mesma pessoa, em momentos diferentes. Por isso que a gente precisa conduzir a nossa mensagem. Para isso a gente tem um método né, que eu vim desenvolvendo, e eu acredito que esse método vai ajudar muito vocês quando a gente trabalha em loops, quando a gente trabalha em muito focado na nossa comunicação. Eu sei que muitos de vocês podem estar frustrados, que a gente. Muitas vezes começa as nossas apresentações abrindo PowerPoint, abrindo Keynote, abrindo o, o outro software de edição de, de apresentação. E a gente está aqui muito falando de técnicas, mas o objetivo é exatamente esse. Para que a gente possa conversar, interagir e apresentar a vocês caminhos para que vocês possam se apresentar. Então, passo número um, entender o processo. Como eu já falei lá, é uma forma rápida e impactante do método prender a atenção da audiência. Então, a gente vai experimentar formas rápidas e impactantes diferentes, em diferentes caminhos, para que a gente possa prender a atenção da audiência. Mas por que, que a gente quer prender a atenção da audiência? Para contar a história de um negócio, do nosso negócio, ou do seu próprio negócio. Tudo bem? Minha dica final, né, bônus para essa apresentação aqui nesse momento, é que a gente tenha uma estrutura para esse pitch. A estrutura ela não é nova, ela vem desde a época de Ágora, onde a gente tem introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. A gente tem uma estrutura de aula onde, no caso, se você tem até um minuto para fazer o seu pitch, você tem uma introdução de até 20 segundos, 30 segundos falando do seu negócio e 10 segundos fazendo uma conclusão dos seus objetivos. Então, é importante que a gente absorva e obedeça essa estrutura, introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Fazendo isso, a gente consegue impactar muito quem está ouvindo a gente e a gente consegue ser muito assertivo. E detalhe, independente da quantidade de tempo que dêem para você, se você tem um pitch de 2, 3, 5, 10 minutos, não importa. Você tem sempre que ter um discurso muito bem treinado e estruturado. Esse discurso ele tem que estar tá muito azeitado, ele tem que estar tá muito treinado, ele tem que estar tá muito experimentado. Percebam, usei três palavras para explicar a mesma coisa. Eu já vou falar sobre persuasão lá na frente. Para que você possa impactar a pessoa de uma maneira rápida e impactante, prendendo a atenção das pessoas.